Olá pessoal, todos bem por aí? Todos em paz? Muito bem. Hoje eu vou falar a respeito de relacionamento, né? relações humanas. Mas nós temos vários tipos de relacionamentos. Então, relacionamento empresarial, relacionamento profissional, relacionamento né, de social. Mas nós vamos entrar aqui no relacionamento amoroso. No relacionamento entre, né, entre pessoas que pensam que se amam. Então, é, para que eu possa falar a respeito disso e você possa entender, não só você, mas todos nós possamos entender, temos que entender que existem vários tipos de relacionamentos amorosos. Né? Como é que ele foi constituído, como é que ele começou. Então, às vezes, um relacionamento amoroso começou numa brincadeira, na praia, engravidou e começou, e daí né, tiveram que assumir o compromisso, e aí vão vivendo os anos. Ou, às vezes, uma pessoa que tem muito dinheiro se encantou por uma outra que não tem tanto dinheiro e aí pronto, já começou. Ou então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma baita, uma camioneta que tem dinheiro, grana e o outro tem beleza. É um relacionamento também, né? onde existe uma troca, um dá dinheiro e o outro dá beleza, ou seja lá o que for. E que funciona, são relacionamentos que funcionam. Então, existem vários tipos de relacionamentos que é, talvez não possam ter aquela origem amor, né? aquela origem nossa, tão natural, se encontrar e tal, mas não importa, pode funcionar perfeitamente, né? desde que exista uma, uma, uma, uma harmonia entre eles, exista uma energia, exista uma vibração entre eles, a dificuldade começa a surgir com o passar do tempo, às vezes, onde o, casal perde um, onde o casal perde seus objetivos. Eles ficam só juntos, mas não tem mais objetivos, um vai jogar bola, o outro vai fazer não sei o quê, e eles acabam se separando, acabam se tornando muito monótono. Então, como fazer isso? Como é que você... Eu estou falando de, de uma, uma solução verdadeira, não dicas, não assim aquelas coisinhas, ah, você procura e agradar, procura fazer. Não, tá estou falando de uma coisa muito mais profunda, que é a tua mudança interna. Se você fizer uma mudança interna, vai mudar o seu relacionamento. Né? Então, teu relacionamento amor, você tem que buscar algo que te dê tesão, que faça com que você se movimente e que movimente o outro companheiro. E como é que isso vai acontecer? Só acontece de uma maneira. Você tem que se autodescobrir, autoconhecer, né? Quando você começar a fazer um trabalho de autoconhecimento, saber como você funciona, o que, que te, o que, que te dá tesão, aquilo que te atrapalha, né? Às vezes, com o passar do tempo, os filhos não te deixam mais fazer coisas, às vezes você tem que cuidar do pai, da mãe, você tem outros tipos de compromisso. E isso vai minar o teu relacionamento com outra pessoa. Vai, às vezes, não mostrar para o outro quanto tem de interesse. Então, num relacionamento tem você, a outra pessoa e o relacionamento. Ah, então, você tem que ter os seus objetivos próprios, as suas vontades próprias, o outro tem que ter os objetivos, as vontades dele, e aí uma coisa em comum do, do casal. E como é que você vai fazer isso? Vai nesse autoconhecimento. Vai buscar autoconhecimento, busque livros, busque, busque informações, vai saber quais são as suas verdadeiras motivações, aquilo que te dá tesão de verdade. Quando você descobrir isso, né, quem sabe você pode passar para o seu companheiro também, esse, esse fogo pode induzi-lo a entrar nisso. Se ele tivesse, vocês dois não estiverem muito distantes. Às vezes, um casamento já está muito distante. Né? Tem pessoas que já desistiu do relacionamento, desistiu do casamento. Ah, então, você vai ter que encontrar uma maneira né, de você descobrir você. E aí, você vai descobrir, inclusive, se você quer o outro ou não. Né? O autoconhecimento é isso. Você vai descobrir as verdades. Será que eu quero o outro de verdade ou não? e induzir, pedir, suplicar, você vai ter que fazer alguma coisa com que o outro também descubra quem ele é, porque ele também vai descobrir se ele quer estar no seu relacionamento com você ou não, ele tem que descobrir quais são as coisas que dão tesão nele, né? tem uma pessoa aqui que faz coisas comigo, que eu um cara tem muito dinheiro, mas não tem tesão mais pela vida, é só o dinheiro, né? então perde-se todos os valores, não é dinheiro, é, o que te dá tesão, busque em você, faça o outro também querer o que ele quer nisso. Né? E aí talvez vocês tenham chance né, de realmente voltar a crescer e, e ter aquele fogo que você já tiver dentro do relacionamento. Lembrando que quando surgir o amor, ele não tem o fogo da paixão, ele é muito mais forte. O amor é, é um entendimento, é um envolvimento, é toda uma outra coisa que não é paixão. Agora, se você está num relacionamento abusivo, tóxico, se você está aí sofrendo, né? Como é que você vai resolver isso? O caminho é o mesmo. Vai buscar um curso de autoconhecimento, autodesenvolvimento desenvolvimento, vai saber o que você quer. Só que aí talvez seja um pouco mais complexo, porque talvez, talvez, né, você ou o outro estejam um doentes. Como assim? Estão dentro de uma dependência emocional. Num relacionamento onde existe uma pessoa dependente emocionalmente, vai destruir o outro. Não tem chance. Aquela pessoa que só pensa no outro, só pensa no outro, só pensa no outro, vai sufocar, o outro vai embora. Aí o outro vai desistir de você como você é. Você vai ter que fazer uma mudança na sua estrutura de pensamento, você vai ter que fazer uma mudança da maneira como você é, para talvez ter, ter a chance de conquistá-la. Para talvez ter a chance de voltar. Mas você vai ter que dar um tempo para você, vai ter que dar um tempo para o outro. Existe uma estratégia para que não sufoque a outra pessoa, para que ela possa ser quem ela quer ser e você também. Então, quando isso acontecer, vá buscar autoconhecimento. É um problema sério, mas o outro também deveria. Agora, talvez o outro já não queira mais. E aí você vai ter que tomar uma decisão, né? Não vai tomar uma decisão. Você tem que verificar até onde vale a pena estar num relacionamento onde o outro não te valoriza, onde o outro não te ajuda, onde o outro te só sacrifica, só te rebaixa, né? você vai ter que tomar alguma atitude eu vai morrer vai viver esse resto de vida assim e a vida foi feita para ser feliz a vida foi feita para a gente viver bem e estar num relacionamento amoroso é fantástico a maior felicidade que um homem pode encontrar é quando você encontra uma, um amor né começa pela paixão depois passa para o amor onde você é correspondido é tão bonito ver casais né já de bastante idade eu, né? questões antigos, onde eles andam de mãos dadas, de beijinho e tal, é muito bonito isso, mas é um trabalho que eles fizeram durante a vida deles, porque o amor tem que ser construído, o amor tem que você tem que todo dia alimentar ele, todo dia você tem que dar algo para ele que ele possa crescer, e aí você vai ter o um verdadeiro amor, né? vai sair da paixão e entrar no amor. Tá? Agora, ao mesmo tempo então, que você pode estar no céu, quando você está no sentimento Recíproco, né? que, que você é correspondido é, emocionalmente, também é o contrário. Quando você está numa paixão, num amor, numa dependência emocional muito forte para outra pessoa e essa pessoa não anda bola, você não é correspondido, você vai para o inferno e vai sofrer lá. E isso é uma coisa que dura dois, três, quatro anos. E se você não cuidar, pode levar o resto da vida. Eu conheço pessoas que estão há dez anos falando lá da ex-mulher do ex-marido. Né, são participantes meus. Desde então você vai ter que, em, de qualquer maneira, você vai ter que aprender a se valorizar, a ser quem você realmente é. E lembre-se que as pessoas ah, aprendem a se valorizar, mas como? Você, só você, eu e qualquer pessoa, só vamos aprender a nos valorizar quando nós nos conhecemos. Então busque técnicas, ferramentas para que você possa se conhecer, saber quem você é realmente. E aí você vai ter autoconfiança para poder, talvez, quem sabe, salvar o seu relacionamento. E lembre-se, o amor ele é cultivado. Todo dia eu tenho que ir lá fazer uma coisinha, um abraço, um beijo, um queijo. É, mandar uma, sabe, todo dia você tem que fazer algo. Não é para criar dependência, mas para mostrar que você ama a outra pessoa. E aí a tua vida vai mudar. Tá? Agora lembre-se. Fazer essa transformação é tua responsabilidade, é você que tem que fazer isso. Ficar reclamando do outro não vai adiantar nada, só vai deixar você com mais raiva, vai deixar o outro mais raivoso também. Então, busque seu autoconhecimento que você pode salvar o seu relacionamento e viver muito, muito feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.